É urgente, é urgente, é urgente, é urgente, é urgente, é urgente, é urgente, é urgente, o amor, é urgente, a alegria, é urgente, a felicidade é urgente, e a família é urgente o Natal é urgente, o Natal é urgente o Natal é urgente o Natal, é urgente. Calma, calma, doente, calma, calma, está a ser um ano muito difícil, mas o Natal está a chegar e óbvio vai. Festejar o Natal com toda a alegria Vamos ter cor, vamos ter luz Vamos ter música, vamos ter tudo Tudo aquilo que temos direito Porque é urgente o Natal É, é, urgente, é urgente o Natal, é urgente, é, urgente, o Natal! É, urgente, é urgente o Natal É urgente o Natal É urgente é é o Natal É urgente é! o Natal É urgente o Natal O Natal